vocês vão ver tá que essas caixas por exemplo que eu uso aqui ó elas têm furinhos do lado tá esses furinhos eles permitem que o sapato respire é muito importante mesmo que o sapato respire antes de você guardar se você guarda num armário como o meu de portas fechadas né é, o ideal é que você sempre deixe o sapato respirar do lado de fora tá de um dia para o outro por exemplo para depois guardar né o sapato ele com a umidade dos pés se ele for para dentro do armário ele pode mofar. Principalmente se o seu ambiente, se, se o lugar que você mora ou o quarto que você vai guardar é muito úmido, tá? E aí pode mofar os seus sapatos e estragar os saltos, a sola e tudo mais, tá? Então é muito importante você usar não só essa questão da, da, do respirar do sapato, né? Mas também se for usar caixas, caixinhas que tem furinhos, tá? Não é pra colocar tipo caixa de papelão que é toda fechada, tá? Evita isso. Né, tá vendo? Ó, essa caixa daqui é uma caixa que eu normalmente compro, tá? Por ah, uns 8, 10 reais mais ou menos cada caixa, tá? Não é uma caixa baratinha, mas é uma caixa que eu vou contar pra vocês. Essa caixa daqui eu devo ter, eu tenho desde a outra casa, eu devo ter isso aqui há uns 7 anos, essa caixa, gente. Então, e ó, ela tá inteirinha. Tá vendo? Ela me economiza um espaço danado, eu vejo tudo, né? E eu consigo empilhar vários sapatos, tá? E lógico, você pode fazer também aos pouquinhos, né, gente? Compra quatro caixinhas e já dá uma organizada em quatro sapatos seus, sabe? Coloca outros por cima, né? Vai comprando aos pouquinhos, sabe? É, não foi do nosso dia que eu comprei todas as minhas caixas, né? Eu fui comprando aos poucos também e vendo de fato a quantidade de caixas que eu precisava, tá? Então dá uma variada antes de você sair comprando um monte de caixa E outra, tá? Eu procuro fazer, por exemplo, eu coloco uma caixa em cima da outra né? Primeiro, tá? Aqui dentro, quando eu coloco o sapato Eu coloco, igual ele vem da loja, sabe? Um pra lá, outro pra cá né? E aí eu deixo, por exemplo, eu quero saber aqui Se ele é um sapato de salto ou sem salto tá? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver Se eu fizer assim, ó Dá pra ver, tá vendo? Porque eu coloquei o salto pra cá Então eu não consigo ver da parte de fora o salto, tá? Aí eu vou colocar os iguais juntos, tá? tá. Como, é que eu, como é que a gente avalia o que, que a gente usa, tá? Os dois são legais, né? Você utilizar caixa é legal Você utilizar colmeia é super legal Pra quem não sabe o que é colmeia, é aquela sanfoninha que a gente coloca Calcinha, sutiã, tem uma que ela é mais larga que dá pra colocar Todas as sapatilhas deitadas, tá? Assim como dá pra colocar também rasteirinha e chinelo. Fica super legal. Só que aqui nesse caso, eu tenho espaços muito altos. Eu tenho... Quase que eu caí do banco. Vocês iam uma tragédia <risos> ao vivo, tá? Eu tenho espaços muito altos, né? Como eu tenho espaços altos, se eu utilizasse essa solução da colmeia que é baixinha, eu ia estar tá perdendo muito espaço, entendeu? Eu não ia utilizar como eu digo que é o espaço vertical né, eu ia estar usando só o horizontal e não o vertical tá, então eu uso caixas para poder conseguir empilhar as coisas de forma inteligente, porque são caixas transparentes que eu vejo tudo do lado de fora entende? Então assim, todos os produtos são muito legais, dificilmente eu vou dizer para vocês, vocês vão me ver dizendo assim, ah esse produto aqui não presta ou é melhor, né, ou é melhor do que o outro, porque cada é um caso, tá? Cada situação é uma situação, e um produto pode te ajudar numa coisa e pode não te ajudar em outra. <música>